Hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos, mostrando uma engenharia muito importante no mundo da geopolítica e outras diversas áreas, a engenharia cartográfica e de agrimensura. Para isso, vamos falar sobre cartografia, contando um pouco sobre sua história e dar um exemplo relacionado a tecnologias do mundo atual. Mande sua dúvida, sugestão, ajude a divulgar o nosso projeto e não esqueça de avaliar o vídeo. Cartografia é uma área do conhecimento relacionada ao estudo do espaço geográfico e elaboração de mapas, cartas e outras formas de representação deste, levando em conta fenômenos físicos, ambientais e socioeconômicos. De acordo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com FEA, algumas das competências do engenheiro agrimensor e cartógrafo são aquelas relacionadas a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos, aerofotogramétricos, sensoriamento remoto, loteamento, desmembramento e remembramento, agrimensura legal, elaboração de cartas geográficas e locações de obras de engenharia. A necessidade do homem em representar seu modo de vida e lugares onde passou tornou necessária a criação dos primeiros mapas, ainda na Antiguidade. Registra-se que o primeiro mapa surgiu na Antiga Babilônia, por volta de 2.500 a.C., contendo cadeias montanhosas e, possivelmente, o famoso rio Eufrates. Os egípcios adaptaram mapas pelos seus vastos sistemas de irrigação e agrimensura para a medição de suas terras. Os gregos contribuíram no sentido astronômico. Pitágoras propôs um formato esférico à Terra, no qual Aristóteles também já propunha conforme observações das sombras dos eclipses. Mas foi Eratóstenes quem conseguiu calcular a circunferência da Terra com uma incrível precisão usando a distância entre as cidades de Alexandria e Siena com princípios de geometria. No século II, o grande nome da cartografia foi Ptolomeu, que fez importantes discussões acerca dos métodos para a elaboração de mapas mundi. E assim a cartografia foi evoluindo conforme crescia a necessidade do homem de se localizar no espaço. Vários modelos de mapas foram surgindo no mundo. As cruzadas na Idade Média aceleraram esse processo, Pois houve maior necessidade de orientação. Eventos como o surgimento das bússolas, a navegação com suas cartas portulanas incentivaram as navegações ao sul da África e até o descobrimento da América. Daí em diante, diversos mapas surgiram: de Cantino, Berrain, Piri Reis e o famoso mapa de Mercator. Com o mundo moderno, os mapas e projeções da cartografia ganharam mais exatidão, complexidade e tecnologia com os estudos da engenharia cartográfica e de agrimensura. Um dos melhores exemplos dessas novas tecnologias é a batimetria, consiste em medir a profundidade de áreas aquáticas para obter características topográficas dessa região. A batimetria auxilia em diversas áreas, como no tráfego em portos e no nível de extração mineral em leitos de rios e lagos. Envolve também a agricultura, na irrigação e determinação de nível de água em barragens. Além disso, pode ser vital para impedir erosões e auxiliar em perfurações de poços subterrâneos. O primeiro levantamento batimétrico registrado é o mapa de Murray, publicado em 1854, demonstrando diversos relevos no fundo oceânico do Atlântico Norte. Na Segunda Guerra, a batimetria ganhou a sua mais astuta variação, a ecossondagem, que consiste na emissão e recepção de som sobre uma determinada região aquática, conhecendo a velocidade do som na água e medindo estritamente o espaço dessa ação. Hoje em dia, a cartografia tem sido amplamente utilizada em GPS, aplicativos e diversas ações do nosso dia a dia. Por hoje é só, mas em breve haverá novos vídeos no nosso canal. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique por dentro!